Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer uma sugestão para maquiagem de noiva. A gente sabe que mês de maio, mês que vem é o mês de noivas. E se você estiver interessada em fazer uma maquiagem bem discreta, uma maquiagem para dia, essa é a minha sugestão. Então essa maquiagem ela tem um tom champanhe, e o batom ele é um tom mais rosado essa maquiagem é uma maquiagem que pode ser usada para qualquer traje não tem restrição e ela é bem clássica e ideal para aquela noiva que decidiu casar de dia então é isso então se quer, ficou interessada está querendo saber como é que eu fiz essa maquiagem então é só continuar assistindo tá bom não esquece gostou do vídeo clica em, muito bem, clica em gostei aqui pra mim aqui embaixo. Pra quê? Pra divulgar o canal. Se você não é inscrita, para tudo, não faz nada agora. Clica em inscrever-se, esse botão vermelho aqui. E já fica inscrita no canal no Mulher Mais de 40. Assim que tiver novidade no canal, você vai ser notificada de que tem vídeo novo, tá? Então é isso, espero muito que vocês gostem, fiz com muito carinho. E vamos lá? Vem! Vem assistir como é que eu fiz essa maquiagem. Bom, vamos começar então. E vou começar utilizando um corretivo na área dos olhos pra gente poder potencializar a sombra. Começo com uma sombra de cor doce de leite, e aí eu coloco somente no côncavo. Faço a aplicação no canto externo, levando até o canto interno. Agora eu entro com uma sombra com cor de chocolate e aplico somente no canto externo. Troco de pincel e agora com o pincel de esfumar, limpo, eu começo a mesclar essas duas cores. Levo a sombra chocolate mais para o meio da, do côncavo. E com a mão bem leve, vou fazendo esse esfumado, misturando essas cores e suavizando a parte do canto do olho, do canto externo do olho. Mistura mais um pouquinho e vamos esfumar. Agora vem a cor preta. Então a sombra preta vem para... Escurecer um pouco esse olho, deixar esse olho com uma profundidade maior E com o pincel de esfumar misturo essas três cores Doce de leite, chocolate e o preto Lembrando que essas três cores não possuem brilho Agora eu venho com mais, uma, mais a sombra chocolate Para aquecer um pouco mais essa cor, tirar esse frio do preto Volto com o pincel de esfumar, que estava limpo, que eu estou fazendo o tempo todo, e misturo tudo isso, subindo até um certo ponto. Trazendo um pouquinho mais para o canto interno. Agora é hora de eu misturar uma, essa terceira cor, que é essa cor doce de leite, fazer o intermediário, trazendo até o canto do olho. O lápis branco vem... Para arrematar na raiz da sobrancelha e criar uma claridade e destacar a sobrancelha, com um, uma ponteira com um pincel de tipo lápis, eu vou esfumando esse lápis branco para criar essa cor branca que eu falei, para realçar a sobrancelha. Agora, uma técnica nova é a técnica de sombra molhada: você pega o pincel, borrifa água pura escolhe a sombra que você quer usar e molha bem, esfrega bem e vai aplicar no canto essa técnica ela potencializa mais ainda a sombra então essa sombra é uma sombra champanhe com bastante brilho e ela vai dar esse destaque necessário para essa maquiagem para é, tirar a marcação a terceira cor, que eu considero como a cor doce de leite, ficou para unir. Agora é hora de passar uma sombra marrom, rente ao cílio inferior. A gente passa só até o meio do olho. Agora vem com a sombra preta, mistura marrom com a preta, para dar uma escurecida na, na raiz, volta com a técnica da sombra molhada, essa sombra champanhe rente aos cílios, só até o meio do olho. Essa, essa sombra também já foi aplicada no canto interno. Lápis preto na marca d'água. E agora um delineado bem fino. Esse delineado é só para tampar a raiz dos cílios fazer a aplicação, vou fazer a colagem dos cílios postiços, então não tem gatinho, não tem nada, uma maquiagem de dia eu preferi não colocar o gatinho para deixar o olho bem destacado na parte da, do champanhe hora de acertar as sobrancelhas e na primeira etapa da sobrancelha é uma sombra marrom clara para não deixar um olhar muito escuro, ou melhor, um olhar muito sério. Então eu passo na raiz, tanto na parte inferior quanto na parte superior da sobrancelha, passo a sombra marrom mais clara. E agora do meio para o final, para o externo da sobrancelha, eu venho com uma sombra marrom mais escura e vou cobrindo as imperfeições, as falhas escureço um pouco mais. Faço a mesma coisa para outra sobrancelha. E com mais detalhe, utilizando um pincel chanfrado, faço a mesma técnica do outro lado. E aí eu fecho, dá para ver bem, né? Que fica um pouquinho da falha. Então, vou cobrir tudo com então, a sombra mais escura uma sombra própria para sobrancelhas. Agora é hora de esfumar, então eu passo essa escovinha para esfumar, dar uma clareada, diminuir e pentear, obviamente. Esse é um produto novo, ideal para quem tem a pele muito oleosa, eu estou aplicando ele o um redutor de oleosidade, estou aplicando na área onde meu rosto fica mais oleoso, ele segura bem, diminui a oleosidade, depois eu vou fazer resenha para vocês. Quem tem alergia a álcool não pode usar, tá? Tô aplicando agora o Primer. Super importante para você nivelar os poros, deixar a pele bem lisinha. E também ajuda a segurar a maquiagem, porque a noiva quer beijar todo mundo, quer falar com todo mundo. Então a maquiagem tem que durar. A é uma maquiagem que tem que ficar. É Bom, base 24 horas da Maybelline. Estou utilizando um pincel de topo reto para poder fazer a aplicação e com movimentos circulares para ela ficar bem natural, não ficar uma sombra muito pesada, muito carregada. E faço a aplicação em todo o rosto. Vocês devem estar observando que o meu rosto está com algumas pelezinhas, mas é porque eu estou fazendo um tratamento com ácido e existe realmente a renovação da pele. Agora eu começo fazendo a aplicação do contorno. Utilizei um contorno em creme como eu acabei de passar a base então o contorno é com base em creme também. Então estou subindo ali o contorno um pouco na lateral, um pouquinho um pouquinho de peixe para mostrar para conseguir enxergar aonde é a marcação do rosto, subindo também um pouco na lateral. É, um pouco no topo da, da cabeça gente, aos, aos, ao, a raiz do cabelo para poder deixar o rosto assim um pouquinho mais anguloso Aí. Tá muito marcado e com o pincel de topo reto, essa foi a cor que eu escolhi para fazer o contorno e essa eu vou utilizar para dar uma, um brilho iluminar o rosto. Então eu aplico esse, esse corretivo bem mais claro nas áreas aonde eu quero iluminar, onde eu quero clarear. Então a olheira é uma, é uma parte importante que eu quero dar uma clareada. Só fiz essa aplicação porque senão vai ficar muito marcado e estou suavizando com uma esponjinha deixar bem natural. Toco do nariz não fiz contorno, decidi fazer somente o um iluminado com o corretivo. Vou aplicando a mesma técnica para as sobrancelhas, aplicando o corretivo em volta para a sobrancelha ficar destacada. Agora é hora de dar uma make no pescoço, senão fica aquela diferença, né? Fica estranho. Então, o pó vai também no pescoço matificando o rosto todo. De cobre o rosto para não ficar aquilo muito molhado. A máscara de cílios, lembrando que os cílios já foram aplicados e agora já já tá lá, é hora só de unir o meu com o cílio postiço e utilizando a máscara. Blush bem suave, um tom mais rosado e bem sutil para não deixar nada muito marcado para a boca um lápis cor de boca, um lápis nude é, só para poder deixar o batom no lugar, não escorrer o batom durar o máximo possível e utilizei um batom em lápis que ele tem um tom de rosa mas ele é um cremoso e para deixar a boca com um volume maior optei por esse batom líquido com uma cintilância e um tom de rosa mais acentuado estou misturando agora com a ponta dos dedos para deixar tudo muito natural e para arrematar e deixar mais perfeitinho corretivo em volta dos lábios a gente deixar tudo bem marcadinho, bem certinho. Fixador de maquiagem, super importante para segurar isso tudo. Pronto. Maquiagem feita, tudo certinho, tudo pronto e o resultado é esse. Uma make bem suave, bem leve, aonde você fica com, fica com uma cara de bonita, fica com bem classuda. E pronta para o evento mais importante da sua vida. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece, se gostou, clique em gostei para mim. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.